As redes sociais têm sido uma ferramenta cada vez mais presente no nosso dia-a-dia, -dia, permitindo que nos conectemos com outras pessoas e compartilhemos nossas ideias e opiniões. No entanto, com o tempo, as redes sociais também têm sido associadas à polarização de ideias, o que pode ser prejudicial para a sociedade como um todo. A polarização ocorre quando as pessoas se tornam cada vez mais extremistas em suas opiniões, deixando pouco espaço para o diálogo e para a compreensão do outro. Isso pode acontecer devido a uma série de fatores, como a presença de grupos de interesse e de informações seletivas nas redes sociais. Um dos principais problemas da polarização é que ela pode levar a conflitos e divisões na sociedade. Quando as pessoas se tornam extremistas em suas opiniões, é mais difícil encontrar um terreno comum para o diálogo e para a tomada de decisões coletivas. Além disso, a polarização pode levar a um enfraquecimento da democracia. Quando as pessoas se tornam cada vez mais extremistas em suas opiniões, é mais difícil chegar a um consenso sobre as políticas públicas, o que pode levar a impasses e a uma falta de progresso. Por outro lado, as redes sociais também podem ser uma ferramenta para combater a polarização. Quando usadas de forma construtiva, as redes sociais podem permitir que as pessoas se conectem com outras que têm opiniões diferentes, permitindo que elas compartilhem suas perspectivas e aprendam umas com as outras. Além disso, as redes sociais também podem ser usadas para promover o diálogo e a compreensão mútua. Por exemplo, grupos que buscam o diálogo intercultural podem ser criados nas redes sociais, permitindo que pessoas de diferentes culturas compartilhem suas experiências e aprendam mais sobre as perspectivas uns dos outros. Em última análise, a polarização de ideias é um problema complexo que pode ter consequências negativas para a sociedade como um todo. No entanto, as redes sociais também podem ser usadas como uma ferramenta para promover o diálogo e a compreensão mútua, o que pode ajudar a reduzir a polarização e a construir uma sociedade mais inclusiva e justa.